Terceiro dia de competição, hoje na companhia de Patrick Winkler, da revista Swing Channel, e foi um dia de muita expressão, eu acho que todos os dias até agora foram positivos, mas hoje, eu acho que mesmo não tendo tido recorde sul-americano como nós tivemos dois dias anteriores, para mim foi o dia mais interessante. O sem livre, ele já é uma tradição da natação brasileira, e esse troféu Brasil não decepcionou. O pessoal para para ver o sem livre, a arquibancada hoje estava mais cheia que os outros dias, então realmente é uma prova de atenção total. A que... prova de ouro, a prova de ouro da competição, porque ela varia quatro vagas pros... automáticas para o Pão Pacífico, é o único nadador que terminou a prova e está classificado, todos os outros nadam e não sabem se vão ao Pão Pacífico, mas os quatro já podem carimbar o passaporte. E aquela expectativa de quebrar a casa, né, 48 para 47, quem vai quebrar, quem vai quebrar, e não decepcionou aí, tanto a eliminatória quanto o final. Eu, eu acho que, precisa, que até para as pessoas entenderem, o 100 metros nado livre, quando você tem dois nadadores para 47, mesmo tempo do Spajar ter sido feito pela manhã, e até o, o sexto colocado da prova ter feito na casa do 48, o Brasil não está só bem para o 4% livre do Pan Pacífico, como eu acho que é um potencial muito forte de medalha em Toco 2020. Ah, é. O que aconteceu no Mundial do ano passado já estava já prevendo a realidade do, do quadro sem nível do Brasil. O Pan Pacífico é uma competição muito legal, porque você já pega os Estados Unidos e Austrália é, num ciclo bacana, são sempre os dois adversários. A Austrália oscila um pouco, mas são sempre esses dois. Então é uma referência bem bacana que vai acontecer no Pan Pacífico desse ano, quem sabe com ouro para o Brasil. E tem um detalhe, que mais ou menos parecida com a mesma data da competição do Pan Pacífico, nós temos o campeonato europeu. E lá vão estar a Itália, a Rússia, a França, que são também adversários para esse 4% nível. Mas hoje, o 4% nível do Brasil é formado pela ordem por o nosso Gabriel Santos, talvez o mais regulador de 100 nível da atualidade do país, o segundo nadador é o Pedro Espajari, tendo piorado um pouquinho em relação a amanhã, 48-01. O terceiro nadador é a grande surpresa do dia, o Marco Antônio Júnior, que é natural de Andradina, na mesma cidade de Ricardo Prado. E o quarto nadador é o Marcelo Queregui. O um veterano Marcelo Queregui. Uh, Marcelo Queregui virou o veterano da equipe. Então é uma coisa muito interessante. Nós ainda assim ainda deixamos mais dois nadadores na casa do 48. Simplesmente do é fora. Bruno Fratos. Bruno Fratos que foi o mais rápido, com 22,47, primeiros 50 metros. E olha, gente, por um fracasso não andou é mal não, hein? 48,68 e apenas 18 centésimos acima do melhor dele. Ou seja, realmente, um revezamento muito forte, um revezamento que vai muito bem. E eu quero falar um pouquinho também, por que, que o Pedro Spajari perdeu a prova? O Pedro Spajari perdeu a prova porque ele errou a chegada. Na hora de tocar na parede, ele levanta a cabeça antes de tocar a placa. É muito mais os 3 centésimos que ele perdeu a prova mas o Gabriel, os últimos 25 deles geralmente é bom, né? ele tem um, um final de prova de sem livre muito bacana, eu bom, ele também. o que ele também, o Gabriel também foi a é, melhor saída, melhor é. velocidade de reação, estava na liderança na altura dos 15 metros, depois o Bruno passa a ele, o Gabriel me parece ser muito bom nos fundamentos, e ele fez uma chegada perfeita, o Pedro bobeou, o Pedro vinha na frente, e levanta a cabeça antes de tocar a parede. É muito mais do que os três ah, centésimos. É, confirmando o seu livro, foi 47,98 o tempo do campeão. Conta 48,01. A, 48, a bancada vibrou, né? Com certeza. Que quebra 48. É... É, quem estiver tá, perguntando sobre o César Cielo, ele abandonou o sem livre? Não, é cedo pra dizer. Costa, não, é cedo, é hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Até, hoje, até hoje. o fim do ano. Não, não. Provavelmente ele deve nadar essa prova na piscina curta. A gente não sabe é o que, que, que vai acontecer não, com César Cielo porque o César Cielo. Eu porque falar realmente porque tem gente que me perguntou se o César Cielo nadou sem livre hoje. Né? Não, Acabou não nadou. É. Final é. O Cielo nadou, a abertura do revezamento do Pinheiros, o 4% livre aqui no Troféu Brasil, ele foi quem abriu o revezamento. Ele fez para 49,29. E ele foi o segundo a tocar na parede. Quem ganhou dele? O Marco Antônio, 49,24, foi quem fez o melhor parcial de abertura. Já tinha sido a melhor marca pessoal do barco, 49,24, e agora ele nada para 48,46, que foi simplesmente. Né? E chorou ali. Ele vai para o hein? Ele está na seleção do Odessur. Ele já fazia parte, vamos dizer assim, do grupo que a CBDA já tinha selecionado como um grupo de, de, de foco para 2020 e ele realmente confirmou. Bacana. Vamos falar de 20 borboleta, que foi uma bela de uma prova, uma superação fantástica do Léo de Deus não está na sua melhor condição, teve aí uma, uma, uma, uma virose que ele ainda está com as mãos e os pés extremamente afetados por isso é uma, uma, uma virose que afetou não só o sistema imunológico dele, como deixou também essas extremidades em carne viva é, explicando, ele acho que acabou nascendo calo na mão dele, abriu a pele machucada ele mal consegue tocar no bloco de partida, então é uma sensibilidade que está acontecendo nos pés e nas mãos é, ele, ele inclusive ele pediu para a arbitragem se ele poderia colocar a toalha no bloco de partida, porque o bloco a gente sabe tem aquela ásperes para, para a saída, e foi recusado, porque seria uma vantagem em relação aos adversários. Como o bloco não está escorregando, ele não poderia utilizar. E ele nadou, gente, ele fez 1,55,0, o melhor dele é 1,54,91. Foi uma prova espetacular, muito bem nadada, ele cresceu na hora certa, Nós até, até foi uma prova tão muito boa, porque o Luiz Altamir nunca tinha nadado para 1,56, hoje fez 1,55,9, ficou na segunda colocação. Foi realmente uma prova muito bacana, esse 200 borboletas. Aí é a vantagem de você nadar mais de uma prova. Assim, o Pinheiros tem uma cabeça bacana para esse tipo de estratégia. Eu lembro que cerca de seis anos atrás, o Nicolas Santos já não tinha mais tanta chance no sem livre, e ele foi colocado no sem borboleta. E aí passou a ter resultados melhores. No caso do Isaltamir, o 200 e 400 livre, o Brasil vive um momento de crescimento. O 200 e 400 livre, a situação hoje tem muita gente melhorando. E o 200 e 400 sempre nadou bem. E justamente agora ele voltou a, a pôr o 200 borboleta como o topo da pirâmide para ele como uma das principais ah, mas eu, eu acho que o Luiz Altamir faz uma grande competição. Ele fez um 47,5 ontem, gente. 200 ah, livres. Um 47,5 abrindo o revezamento. O Luiz Altamir está muito bem nessa competição, como eu fazia há muito tempo que eu não via. Luiz Altamir, talvez tá vendo? Agora, provavelmente, eu acho que encaixou o treinamento do Amendoim, que é o técnico dele do Pinheiros. Ele já tinha nadado bem o Mundial Militar, quando ele fez a melhor marca pessoal dele dos 200 metros, do livre e agora, pela primeira vez ele nada para um 47, 200 nada pela primeira vez no 200 borboleta. O Luiz também faz uma bela competição. Talvez o 400 livre nem tanto, mas o dos, tanto o 200 livre como o 200 borboleta, excelentes provas. O então, 55, ele, ele realmente consegue pensar em finais de campeonato mundial de longo. O 55 está no caminho certo. Ali. Eu acho que eu, eu o 55, 9, é uma, nós estamos falando em final, semifinal. Acho que para a final, uns 55,9 não é o suficiente, mas está é, no caminho, está no, né? tá no caminho. E realmente ele fez uma prova fantástica. Acho que a prova de 200 corretos, assim os três primeiros colocados, realmente foi um... Foi é, bem, o, o, um e caô, e né? interessante que o, o, o, na transmissão, eu até falei isso, o nosso... Vinícius Lanza, que faz uma bela competição, ele nadou o 200-Borboleta com o mesmo ímpeto que ele foi no 100-Borboleta e já na transmissão, ele disse: não vai segurar, não tem como, passar 24. Na Raya, é, passou na é, 22 disparado. Ele, ó, gente, ele passou, o 100-Borboleta, ele passou com 24-0 os 200 metros ele passou com 24,2 e os 200 borboleta ele passou com 24,9 ou seja ele quis usar a mesma estratégia para prova não é a mesma coisa não é isso não é receita de bolo não tem como esse é o 200 borboleta na longa é né? não tem como e, e outra coisa ele, ele talvez ele vem da experiência de jardas mas é outro esporte nadar em curta, e em longa é outro mundo eu acho que tem que falar um pouquinho das meninas porque Olá. tanto o 100 livre como os 200 borboleta nós tivemos coisas positivas no sem livre além da, da da Larissa Oliveira ter se recuperado nós estamos falando aí de uma menina que ano passado praticamente não nadou no primeiro semestre fez 54,5, é apenas um meio, de, meio segundo acima do melhor dela ganha a prova e acho que praticamente garante a vaga dela no Pão Pacífico é a melhor mulher neste momento, ela passou a Dainara e nós tivemos a primeira vez a Rafaela Raulich que foi em quarto, mas nada pela primeira vez abaixo dos 56 segundos ela fez 55,9 e os 200 borboletas, acho que é legal falar da Giovanna Diamante que ela já tinha melhorado a prova do 100 borboletas, ela foi terceira colocada, melhorou 100 por boleta nas eliminatórias e na finais, e agora melhorou 200 por boleta na eliminatória e na final, ou seja, Giovanna Diamante, acho que também é que a namorada do Luiz Altamir faz uma boa competição, um bom resultado. É, eu acho que é legal falar que no sem nível, para quem acompanhou a prova, a Larissa ganhou disparado na frente, muito na frente, assim, foi meio corpo acima da na frente da segunda colocada. E no 200 por boleta, é... A Joana Maranhão faz uma falta incrível. Faz 10 anos que a Joana Maranhão não perde essa prova. E a Giovana Diamante crescer nesse momento, onde a nossa maior veterana não está presente, foi muito importante. né? A prova continua tendo nível, se não me engano foi 2x12. 2x12. É. É. Ela, ela, ela tinha feito 2 13 1 pelas eliminatórias, que era o melhor dela, de e baixou agora para 2 12 0 alguma coisa assim. É, Continuando, o dia teve as provas não olímpicas, né? de 50 costas e 50 peito Os favoritos venceram. Eu acho no que não, hein? O como... Tamelo Tite é. perdeu. Então a Melutite perdeu uma saída fantástica, fenomenal, mas a parte nadada da Jennifer, é, muito boa. A Jennifer, eu queria só ver a gente nadando sem peito, com o mesmo ímpeto que ela nada 50 peitos, ela se nadadora para um 6 e não para um 8. É, nos Quinta Costas, o Guido hoje, ele tem uma supremacia nessa prova, né, o Guilherme Guido? É o mesmo pódio do ano passado, Guido Fantoni e, e Guilherme Baceto é o mesmo pódio do ano passado. Agora, o Guido é uma coisa que, ao, ao contrário da Jennifer, o Guido já faz um, um posicionamento, o Guido sonha em ir para Tóquio 2020, então ele tem uma visão muito... Crítica com relação a ele, e mesmo disse: Eu estou treinando para os 100 costas, então o meu 50 costas ele não sai como tem que ter, porque eu não me foco tanto para a prova dos 100 do hoje 50 foi o costas. O último Mundial de Longo ele foi finalista no 100 e não foi nesse 50. É, é, é, fantástico é, esse resultado, é, é, é, é, é, é, é fantástico. É o que a gente muito quer, é que a gente quer é, e ele hoje disse de novo: ah, na entrevista dele que ele deu para a televisão, para o Sport TV, ele, ele ressaltou: Eu estou muito mais preparado para dar a prova dos 100 costas do que os 50 costas. O ano passado, é, dos, o pódio do ano passado foi o mesmo desse ano, o Guido o Fantoni e o Baceto. Tanto o Guido, quanto o Fantoni, quanto o Baceto melhoraram suas marcas. E o Guido, que no passado tinha 24.72 agora foi 25.00 O foco dele é a prova de 100 metros de tanto costas, que acontece na sexta-feira. É, no 50 peito é um pouquinho de loteria, mas o João Gomes acabou chegando dois centésimos na frente do... Eu acho que foram 3, não foram? dois centésimos, é, 80, tá. 85, 87. Aliás, eu achei que o João, o Felipe estava na frente. Eu achei que a chegada do João foi mais impetuosa, foi mais agressiva. Eu achei que o Felipe Lima ia ganhar, mas a chegada do João foi mais impactante dois centésimos é muito é, pouquinho. Aliás, dois centésimos, tanto pro João bater o recorde de campeonato, como de vitória em, em relação ao Felipe Lima. Aí, 50 costas, a gente sentiu falta da melhor nadadora do Brasil, né? Tiane Medeiros, Com certeza. faz parte da competição, acaba tirando um pouco do glamour, foi vencido pela estrangeira, pela holandesa. Kira Tussan, vocês, aliás, eu vou tentar buscar esse vídeo, a Kira Tussan, ela faz um movimento interessante. Quando ela entra na água, ela faz, ela tira o braço ao contrário e faz isso, ou seja, em vez de ela puxar para a abraçada normal, ela puxa o braço ao contrário e sobe. Ela faz um movimento diferente que eu não tinha visto ainda no alto nível e ela fez muito bem. Ela, muito para fora da água também. Ela fez 28-11, foi o tempo dela, ganhou na prova toda, até Andréa Berrino, a Argentina, chegou próximo dela. E a menina, a nossa Fernanda Goeje, terceira colocada na dor para 28 mais uma vez. Gente, acho que é isso, hein? Olha o nosso horário. A gente volta amanhã. Tamo junto, hein? Troféu Brasil, nota 10. Até lá.